Olá! Neste vídeo demonstraremos como realizar uma denúncia. Para iniciar, selecione a opção Denúncia. Em seguida, clique na opção Realizar denúncia. Selecione a categoria. Em seguida, selecione o tipo da denúncia. Informe se o denunciado é pessoa física ou jurídica, e caso possua, informe os dados. Informe o endereço observando que os campos que contém asterisco são de preenchimento obrigatório. Importante ressaltar que a denúncia deve possuir dados capazes de auxiliar o agente fiscal na localização do endereço da denúncia. Portanto, além do fato denunciado, é muito importante informar pontos de referência próximos ao local. Outro ponto importante no auxílio da localização do endereço da denúncia é a informação das coordenadas geográficas. Ao finalizar o preenchimento do endereço, clique em Selecionar coordenadas. Verifique se o botão vermelho está sobre o endereço da denúncia. Caso não esteja, clique sobre o balão e arraste até o endereço. Clique em Sim para atualizar o formulário e feche o mapa. Descreva, de forma detalhada, o fato denunciado. Caso queira adicionar imagens e documentos à denúncia, clique em Escolher arquivo. Em seguida, selecione a imagem ou documento e clique em Abrir. Insira uma descrição para a imagem ou documento. Caso queira adicionar mais arquivos, clique no botão Nova Imagem ou Novo Documento. Informe seus dados, ou, caso deseje realizar uma denúncia anônima, deixe-os em branco. Clique em Cadastrar. Pronto, sua denúncia foi realizada.